Fala meus aliados, tudo bom? Trazendo um vídeo aqui para o canal com atraso, equipamento que está passando por uma manutenção, umas atualizações, meu editor de vídeo, e aqui no meu canal eu faço tudo, eu que sou o diretor, eu sou o ator, eu sou o cameraman, eu sou o caboman, eu sou o roteirista, e essa semana ficou corrida. Mas deixando as justificativas de lado, vamos ao que interessa. Hoje tem várias notícias rolando, notícias importantes que podem influenciar a sua vida financeira. Assuntos relevantes mesmo. E a gente vai ver aqui algumas formas de atuação dentro desse cenário. Mas antes, não deixe de clicar no botãozinho de gostei e se inscrever aqui no canal. Quando você clica no botãozinho de gostei, o próprio YouTube se encarrega de fazer a propaganda do meu vídeo dentro do YouTube. Ele vai ver que esse canal, esse vídeo tem um conteúdo relevante E vai se apresentando para as outras pessoas Mas se você também não estiver fazendo nada Você pode clicar no botãozinho de compartilhar E compartilhar esse vídeo no status do seu WhatsApp Você vai estar tá me dando uma grande força Eu agradeço demais Agora vamos voltar para o vídeo? Bora! Então vamos lá pessoal eu tô trazendo aqui para vocês a taxa Selic, porque ela teve um aumento aqui no dia 5. Ela passou de 11,75% para 12,75% um aumento aí de 1%. Parece pouca coisa, mas a gente já tá muito perto aqui da máxima que a gente teve aqui, ó. 2016, 15, e era de 14,25%. E aparentemente vai ter mais altas da, da taxa Selic. Como eu já disse outras vezes, a taxa Selic é uma taxa de juros básica utilizado por outras instituições, como, como os bancos, né? Através dela, o banco tem uma dimensão ali de quanto de juros que ele pode cobrar, para não ser um juros muito alto um juros muito baixo. Aqui no site do Banco Central, você também entra aqui, se você pesquisar Taxa Selic, Banco Central, você vai cair nessa página. Tem aqui também uma explicação, né? Dizendo que quando a taxa Selic muda, a captação dos bancos muda. Com a taxa Selic alta... Os empréstimos, financiamento, cartão de crédito, tem juros mais altos. Isso faz com que as pessoas consumam menos. E hoje em dia você sabe que a forma de pagamento mais utilizada é o cartão de crédito. Então se endividar com cartão de crédito hoje em dia é muito ruim. Não que antigamente não fosse, mas hoje está muito ruim. Então eles alteram a taxa selic, né? faz um aumento para tentar conter a inflação. Aqui a gente tem o status da inflação, né? tá no acumulado aí de 12% praticamente essa linha vermelha é um estudo aí uma projeção da Fox do que deve acontecer até 2024 então, eles acreditam aí que deve levar dois anos pelo menos para que retornemos ali na no âmbito da meta da inflação e taxa selic subindo inflação alta gera uma mudança no mercado de investimentos também a gente vê aqui no gráfico do Ibovespa, né? No, nos cinco últimos dias, né? Porque já faz uma semana da alteração da taxa Selic, e ele teve uma queda aí grande, né? Agora que ele tá é, dando uma recuperada, querendo subir ali. E de ver assim, o Ibovespa, você tem que ter a noção de que a pontuação da Ibovespa resume o que tá acontecendo no com as nossas ações brasileiras no mercado geral. O Ibovespa cai a pontuação quer dizer que a arrecadação das ações brasileiras não foi boa. Aliás, elas não tiveram arrecadação, elas tiveram prejuízo. Então, as suas ações estão caindo. E por que, que elas caem? Porque os investimentos atrelados à taxa Selic e estão mais atrativos. E estes, como são pagos pelo governo, são, portanto, mais seguros. Então, você tem de um lado mais segurança e mais rentabilidade, garantida, do outro você tem uma coisa muito instável que depende de muitos fatores para se manter, depende da administração do seu diretor depende de influências externas depende de quanto ele é, aquela ação ali, aquela empresa consegue arrecadar nesse período então essas incertezas fazem com que o investidor migre da bolsa de valores para a renda fixa, da renda variável para a renda fixa e a mesma coisa que no IFIX, né, que é o índice que mede os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários não costumam ter uma variação tão grande igual a bolsa. E por quê? Porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu rendimento. Então o administrador do fundo tem 5% daquilo que ele arrecada para reinvestir ou... Para conseguir fazer gerar mais dinheiro. Logo, se a maioria do, da rentabilidade é distribuída entre os seus cotistas. Mais difícil a pessoa largar aquele investimento. Porque muitos utilizam daquilo como uma renda mensal. Como um aluguel de fato. né? Então mesmo que ele caia, ele não costuma cair tanto. Ele não, também não costuma subir tanto. Tem sim uma variação. E isso pode ser mais perceptível para quem tem grande quantia investida. Mas para quem tem menos... Quanto menos tiver, menos perceptível é. Mesma coisa aconteceu com o Bitcoin. Olha só, o Bitcoin está em queda livre. Nos últimos cinco dias, então, ele passou de 180 mil para 150 mil. Criptomoeda é o mercado mais volátil que existe. E também a gente teve recentemente anúncio que lá nos Estados Unidos eles também estão subindo as taxas de juros. Então eles também estão fazendo arrecadação dessa mesma maneira de renda fixa. Então o dólar, ó, veja só, ele não para de subir também. Há pouco tempo ele estava ali na casa dos 4,90, 4,97, mas veja que ele agora já está nos 5,12, ó. Porque teve começou a ter boato de recessão nos Estados Unidos, né? E o que que o pessoal vai fazer? Vai fazer investimento em índices atrelados a essas taxas de juros e de maneira que ele possa comprar hoje. E ter uma grande rentabilidade daqui 2, 3, 10 anos, entendeu? Outra informação relevante que eu recebi hoje, que na verdade é de ontem, seja só, imposto de importação de 11 produtos será zerada pelo governo por causa da inflação alta. Recentemente a gente já tinha ouvido ali um anúncio de que o governo ia reduzir imposto de produtos industrializados para tentar combater a inflação. E agora a gente também tem outro anúncio aí que é uma redução, na verdade eles vão zerar o imposto de 11 produtos de importação. Quem vai comprar de fora do Brasil não vai pagar imposto, vai pagar apenas pelo produto, pela logística, o transporte até aqui, Ele não vai pagar o imposto por estar importando. Só o que eu não achei muito interessante aqui, embora tenha sua relevância para que os produtos da construção civil mas assim como um todo né as pessoas estão consumindo então o governo tá parando de cobrar imposto naquilo então ele vai deixar de arrecadar e aquelas pessoas que estavam reduzindo o seu consumo vão começar a consumir mais porque o preço vai cair vai dar uma reduzida então ele vai falar ah, agora eu consigo comprar melhor ele vai aumentar a quantidade de compra logicamente que o estoque daquele produto vai diminuir então, eu acredito que o preço daquilo ali futuramente volte a subir por conta da oferta, certo? Ele tem uma demanda muito grande para atender ele não tem uma oferta tão boa. Vai reduzir. Então, ele vai cobrar mais por aquilo. E quando voltar a ser cobrado imposto naquilo, vai ficar exorbitante. É uma coisa que pode acontecer, mas que não é garantida. Além disso, o governo planeja um corte de 10% na tarifa geral de importação praticada pelo Brasil. Então, ele vai cortar o imposto de importação sobre 11 produtos da cesta básica, da construção civil, como o aço, por exemplo, mas o restante também vai ganhar ali um desconto de 10%. E tem outras manobras também. ó. quinta-feira, o governo pode anunciar uma redução geral de 10% na tarifa externa comum do Mercosul. E como pode ver, com as medidas, o governo quer dar um choque de oferta ao reduzir o custo de importação de vários itens, que contribuiria para forçar os preços da indústria nacional para baixo muito bem, bom, diante de todos esses cenários vamos ao que o investidor pode fazer nessa situação você viu meu vídeo anterior, recentemente eu adquiri um título atrelado a IPCA, tesouro direto IPCA 2045 e se você adquirir esse título agora, você tem duas maneiras de atuação, aliás todo tesouro direto, prefixado selic, IPCA eles estão pagando juros maiores em troca de menos dinheiro. Então, eles estão te oferecendo ali pagar uma grande quantia para você emprestar dinheiro agora e resgatar lá no futuro. Porém, pós-fixados, como é o IPCA, ainda disse que o IPCA é híbrido, né? porque ele tem uma taxa ali de mais 5%, ou algo em torno disso, esses itens pós-fixados é, você vai ter uma surpresa no dia do recebimento. Se você for fazer o cálculo agora, ele vai te mostrar uma rentabilidade lá no futuro, legal. Porque ele vai usar como parâmetro o que ele tem hoje. Mas o que a gente tem hoje pode não ser aquilo que a gente vai ter amanhã. Então se você fizer um aporte agora no Tesouro Direto, por exemplo no IPCA, você pode trabalhar com a marcação de mercado, marcação a mercado. O que é isso? Consiste em você vender o título antecipadamente. Você tem que vender no momento certo, tá? Semelhante à bolsa de valores ali, a renda variável. Seria comprar um título agora. Eles estão ali ofertando num preço baratinho, porque eles estão precisando de dinheiro. E aí daqui dois anos, por exemplo, que é a projeção ali de queda da inflação. Quando aquele negócio cair, aquele índice cair, a taxa selic cair, eles não vão estar tá querendo mais tanto dinheiro. Então, o preço daquele título vai subir. Entendeu como funciona a jogada? É que nem lá na renda variável você compra quando está barato e vende quando está valorizado, quando está caro. A mesma coisa aqui, você está comprando agora que está barato e aí no futuro você vende ali quando tiver atrativo ali, tiver um bom rendimento. Então, se agora ele está ali na casa dos 12%, quando ele para para 4%, 6%, por exemplo, já é metade da queda né? do que ele está valendo hoje. Então você pode vender o seu título antecipadamente. Tendo assim um bom lucro antecipado, precisando esperar, por exemplo, até 2045 para retirar aquele valor que ainda você não sabe qual que é o valor, apesar da projeção. E assim, é sempre bom diversificar. Em todos os momentos é bom diversificar. Então você pode fazer ali um aporte em algumas BDRs para dolarizar, né? porque o dólar vai valorizar. Se você fizer um, um aporte em uma ETF, por exemplo, atrelado a empresas americanas, aquilo ali vai valorizar o cenário está sugerindo que o dólar vai valorizar por conta dessas mudanças e maneiras do governo americano atuar. Bitcoin está numa grande queda aqui, como eu falei, e é um momento bom para a gente comprar, porque a gente já viu do que ele é capaz. Hoje ele está custando 156 mil, mas ele já chegou ali na casa dos 350 mil. Então você vê ali que de 2022 para cá ele só teve queda. Porque também foi o um momento ali que deu a guerra na Ucrânia, né? Então, tinha uma questão ali de mineração de Bitcoin, gente desesperada, não sabia o que fazer, se sacava, se comprava. Então, teve muita oscilação é, nesse sentido. Mas dali até a última semana, ele estava se mantendo, né? Ele dava uma oscilada, subia, caía, mas não caía tanto. E agora ele quebrou ali o chão e teve uma queda mais bruta ali. É um momento bom para quem é investidor, porque quem compra, quem é investidor... Sabe que a gente tem que comprar quando as coisas estão baratas. Porém, a gente não pode se afobar. Se você tem um, um dinheirinho, quer fazer um investimento em Bitcoin? Faça um investimento em Bitcoin. Mas é interessante a gente não comprar tudo de uma vez, porque você pode perder muito. Isso aqui pode cair mais. Então, você vai lá, faz um aporte hoje, faz um aporte semana que vem, ou mês que vem. Vai fazendo aos poucos, né? E assim você vai acompanhando, fazendo aportes melhores e também... Consegue ali ter uma lucratividade maior quando isso aqui alavancar e voltar a subir, né? Se voltar a subir, porque também não dá pra gente prever tudo. Mas a tendência é que soba. porque isso aqui é, é o que vai valer no futuro, né? É o que o pessoal tá falando. A mesma coisa ali nos fundos imobiliários e bolsa de valores, tá? É uma oportunidade para quem ainda não entrou, entrar por um preço mais em conta, tá certo? Mas você tem que estudar bem aonde que você vai fazer os seus aportes. E qualquer coisa, investe ali numa ETF, né? Que agrega todo mundo. Porém, as ETFs é bom a gente entender que não pagam dividendos, tá? Se você tiver uma ideia ali de receber dividendos, então você tem que fazer um estudo mais profundo na bolsa. Ou aportes aqui nos fundos imobiliários. você vê, né? O investidor ele tem que diversificar sempre. No cenário atual, a gente tem muitas opções ali para investir, né? E acaba ficando até um pouco meio perdido, né? Se você investir aqui na renda fixa, você pode ter ganho a marcação de mercado. Se você investir nos índices aqui das rendas variável, você pode ter um lucro maior lá no futuro, lá na frente, né? Quando isso aqui voltar a se estabilizar, o dólar pode sempre continuar subindo. Então, com planos de conter aquela, aquele boato de recessão, né? E a, a inflação está generalizada no mundo. Então, tá todo mundo querendo migrar para o dólar também, é uma coisa que A gente não pode mais deixar passar. Ele teve uma queda aqui que o real valorizou bastante. O dólar caiu nesse meio tempo. Então, agora que ele voltou aí com esses planos, ele está ganhando força novamente. A gente não pode deixar passar agora. Então, BDRs, é, stablecoin né, com rastro em dólar, que nem eu falei no vídeo anterior. Tudo isso aí pode te ajudar, tá certo? Então, meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que cliquem no botãozinho de gostei. Se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho, caso você ainda não é inscrito. Tem alguma dúvida sobre o assunto, uma sugestão de vídeo para o canal? Deixe aí nos comentários, eu respondo todos. Minha atenção é toda sua. A gente se vê na próxima, meus aliados. Até mais!